Estarei atuando juntamente com os tutores, portanto, estou à disposição para auxiliá-lo da melhor maneira possível. A metodologia da pesquisa irá te ajudar em todas as outras disciplinas do curso, sendo muito importante para a sua vida acadêmica e também profissional. Isso porque o objetivo da disciplina é discutir e utilizar métodos e normatizações para a produção do trabalho acadêmico. Inicialmente... Será feita uma apresentação de conceitos importantes relacionados à pesquisa científica e também aos tipos de ciência. No decorrer das semanas, você irá aprender como se estrutura alguns trabalhos acadêmicos, como o resumo, a resenha e o fichamento. Também você terá a oportunidade de aprender e aplicar técnicas e estratégias de estudo. Em destaque, ressalto que a normatização da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, será abordada, pois é de fundamental importância a elaboração correta da referência às fontes bibliográficas. E, por fim, você aprenderá a utilizar as ferramentas da metodologia da pesquisa para elaborar, redigir e formatar um trabalho científico dentro das normas vigentes.